Continuo perguntando, duvidando, e eu duvido e pergunto Quem é você? Resposta de trabalho do Jaguaribic Carne, né? Que é esse grupo que a gente tem trabalhado já desde 74, é de trazer a arte para as comunidades. <tos> Para mim ele é uma pessoa que está interessada em transformar esteticamente, politicamente, moralmente. É uma pessoa que está interessada em transformar. Teu ancoradouro é o teu próprio sonho Tua própria liberdade, teu mar, teu céu, teu horizonte É a realidade de tua utopia é de que ousa, construir o amanhecer Ô meu povo agora, povo agora braços, da vida, visora, braços da Na coragem grita, grita, grita, a vida está na hora o meu povo teima Conquistar a terra Sem ter medo avança Avança, avança Porque vem não